Olá, para compartilhar um mapa, você clique em Your e escolha o mapa que deseja compartilhar e clique nele. Feito isso, você deve clicar em, clicar em Share. Escolha a maneira em que deseja compartilhar, se é via Facebook, Twitter, é, com o link ou o embed. Você pode também tornar ele público e adicionar um colaborador. Bom, é isso e obrigado!